Bebês nascidos com microcefalia já passam, já passam de 700 este ano, aumento é de 400% em relação a 2014. Pecuarista amigo de Lula é preso na Lava Jato por suspeita de fraude e tráfico de influência em favor do PT. Relator lê parecer contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, mas votação é adiada. Taxa de desemprego bate recorde no terceiro trimestre e atinge 9 milhões de brasileiros.